ai ah, ah, ah, ah, ah. que que acontece o episódio passado foi sinistro hein foi foi apareceu um cara misterioso do céu cara tipo um aí do Dragon Ball é. o que que acontece a batalha foi sinistra se você perdeu o episódio passado nem nem começa o vídeo jo. Assiste o episódio passado pois ah. é vou começar o jogo logo com é a mortal <risos> quer dar like dá? não quero dá. Beleza, rapaziada? Já estamos aqui com o mano Ezequielson investigando a floresta. Peraí, nossa o quê? Como isso aconteceu? Rapaziada, ó, ó a treta que aconteceu. Não perca a treta passada, pelo amor de Deus. Ó, ó. Os caras arrebentaram a montanha inteira, a casa, o vilarejo, a cidade. Rebentaram altas paradas aqui. Altas! Então ele só vai ter certeza que ele coletou tudo aqui, hein? Será que o Kratos guarda alguma coisa na garagem aqui? Rapaziada, tem saber que o Kratos tem um opala aí. Beleza? A gente já foi para todos esses territórios. Pera aí, peraí, tem uma parada segreda, aqui, a gente já tentou fazer isso, caverninha, pelo amor de Deus, hein, cadê o, o Ezequiel, sou eu, oh, meu Deus, tô ficando nervoso já no começo do game Tá aqui, tá aqui, é Ezequiel, vou descer, tio. de ponta, será que a gente precisa de abacate? Vamos, vamos dar uma olhada, rapaziada, abacatão já, já pisamos no abacatão, já enchei é a vida aí? do Kratos Eu não sei O que ele queria? A gente não é nada demais Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito Rapaziada, o Kratos arrebentou ah. o cara lá, hein? Pelo amor de Deus. Foi uma treta assim hein? Você podia ter morrido. Oh. Não me deixa sozinho de novo. Tá Ezequielso. bom. O Ezequiel tá nervoso. Tá tio. bom. Kri -kri. Rapaziada, bota no Warden. Ezequiel, isso aí vai ser macho esse no futuro. Vê o que acontece. O Kratos pula aqui, hein, Kratos? Ah, pula fácil. Facinho. Ezequiel. Ah, o Ezequiel, olha aí, tio. O que? Ele caiu? Ah, parecia que tinha caído, tio. Não vi. Nossa senhora, já dá game over aqui, tio. <risos> Beleza, Pode, vamos manter a calma. O jogo tá, tá meio treto aí. Beleza. Rapaz, tá rolando uns precipícios aqui. O que que acontece? Vamos escalar, vamos escalar. Sobe. Você já teve que matar a gente antes, né? Oh. Tá acostumado. Fazemos o necessário pra sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os drogger já deviam estar mortos. Mas... As pessoas também querem sobreviver. Não se deixe valar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Rapaziada, o Calicão tá mostrando a realidade, aí foi Ezequiel, mostrando isso simplesmente... Isso tava aqui esse tempo oh. todo? Um ratão aqui Não solta os ratos, hein Por que não me ajuda a subir? Posso ver Ezequiel, melhor aqui, Calma aí, Ezequiel. Calma, calma Eu já tô vendo um negócio brilhante aqui Ezequiel, você tem uma pressa, tio Ô, molequinho, toma café, viu Você é louco, tio Beleza Soco aqui é. Quebrou umas paradas aqui Não possui nada no local Ó, já tem uma roda gigante ali atrás Esse outro negócio aqui Ô, oh, Só calma aí Diamantes aqui Os caras eram minerador. Né O que que é com... Desce! Vamos jogar esse loco lá pra cima. Oh, Deus, é é Tem uma rodinha ali, uns negócios. Olha, ele tá apontando. Tá apontando. Será que ele vai abrir as paradinhas pra nós aqui? Tá. Não tem para onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Peraí, só se atravessar a ponte. Vamos tirar o, o cortadinho. Ó. Não! Beleza, isso aqui não era. Pra baixo não tem como ir. Tem a roda gigante e tem um foguinho aqui atrás. Vamos ver essa roda gigante aqui. Vamos, vamos dar uma olhada. Parece que, que possui engrenagens ó, específicas. Acha que dá pra baixar daí? Ô, Cretão, mostra pra ele que dá. Mostra pra ele. Ó. Tranquilão. Consegui. Preciso no quadrado. Vista. Garoto. Ó, ó. Sim, pai. Baixa, tio. <risos> ó, garoto. Beleza, o que que acontece agora? Será que não encheu o, o cortadinho e joga ali? Boa ideia. <risos> ah, o molequinho curtiu. Beleza, rapaziada, já vamos subir a corda então. Já vai lá, vai lá, caetão. Ó. Isso você tá bem? Ó, ó, ó, tem altos caminhos aqui, de calma aí. Ó, oh, peraí, é presente, hein? Isso aqui, o que? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas devem parar de rezar para monstros. Rapaziada, o Ezequiel de só tá ligado nos presentes, hein, tio Olha aí! Go! Olhada. Moleque astuto, hein? Vamos respeitá-lo! vamos ver do que se trata isso. Espera! Como você vai atravessar agora? Ezequiel, só tô pegando os presentes. Você me avisa dos presentes depois que é que eu. Oh, meu Deus do céu, peraí, calma aí Rapaziada, peraí, é verdade A gente usou o cortadinho, a ponte levantou Isso aqui, ó, você tá esperto demais, hein, tio Vamos ficar esperto Baixa a ponte aí, na moral Pega o cortadinho Limpa Agora não, não puxa o cortadinho de volta Deixa lá, Cleitão Vamos subir a corrente, aí tem dois caminhos O caminho pela esquerda, tem a ponte Pra atravessar só que a ponte atravessou somente pra pegar o. O quê? Tem uma abacata, um abacatão gigante ali, Creitão. Aquela ali vai ser uma vitamina forte pra você, hein? Ó, oh, ó, oh, tem que ir aqui. Espera mas... aí, peraí. Ô, Ezequiel, deixa eu pegar o abacate aqui. Rapaz, estamos com a vida praticamente cheia. Lotada. Tem alguma e coisa bonita. lá em cima. Ezequiel, eu não terminei de, de investigar a parada aqui. Eu já tô vendo uns negócios brilhantes ali, hein. Ó. Oh, oh! O Creitão não precisa de chave. Relembrando. Relembrando que aqui é só soco, ó. Macho, tem que achar chavinha nenhuma Ai. Tranquilo Rapaziada, já pegamos praticamente tudo dessa área Vamos simplesmente continuar a aventura ali Junto com o Ezequielson que vai subir nas costas Do Ivano Kratos Igual um sapinho Vamos dar uma olhada aqui em cima Ixi Pai A gente vai encontrar mais pessoas? Sim Amigáveis? Não Vão tentar nos roubar? É possível Sim Rapaziada ah. Tem que ir pra cima, será? Não. Não. Beleza, descemos Tem outra paradinha pra subir E tem outra paradinha aqui pra gente voltar Se preciso Peraí que ele tá... Se preciso, tá? <risos> não desce não Beleza, a gente já desceu ali, já tinha, fez o que tinha que fazer Mete o Ezequiel, seu sapinho Nas costas e vamos vamo dar uma olhada aqui em cima Chegamos no topo Rapaziada, olha aí, Ezequiel, Nossa, altas neves, paisagens, não tem umas paradas amarelas ali. Olha, o tempo todo tinha um círculo de proteção ao redor da floresta. Ó, oh. mas ele foi rompido ali. Você derrubou a Kells? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Rapaziada, as, as árvores foram marcadas, hein? Venha. Sem olhar pra trás. Cretos está fugindo do seu passado, rapaziada. Aham. Uh -huh. Logos, vamos desvendar o que aconteceu. Mas, por enquanto, vamos continuar essa aventura. Sim. Beleza, está rolando um... Paradinha pra, pra girar aqui. Ah. Beleza. Rapaziada, vamos simplesmente dar uma olhada aqui. Ó, aquele falou que tava marcada a área. E do outro lado ali parece que tava sem proteção. Bem ali. Deve ser na parte azul ali do meio. Sim. Deve ser por ali que o invasor do episódio passado penetrou a floresta. Rapaziada. Vamos ficar esperto aí. Beleza. Ó, já tem uma brecha pra passar aqui. Então... Quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. <risos> Calma, Ezekiel. Agora é temos que chegar na montanha, hein? Beleza. O Locke dormiu é nosso, hein? Dormiu é nosso. Sintomas de não estar azul. posso atirar? Beira do poste selvagem. Beleza. Preenche o quadrado para mandar. Ezequiel só disparar. As flechas. Rapaziada, antes do Ezequiel disparar as flechas, vamos pegar um nossa, o cortadinho atrás. O, o, o, o primeiro a gente manda na franja. O, eu, agora a gente manda ele atacar. Isso. Como é que desvia mesmo? Pera aí, primeiro tem que desviar. Aham, espera. Licuda. Pera aí, pega, pega, pega o cortado. Pera aí, peraí. Aí, deixa o caberinho lembrar os comandos. ó oh, É um, dois. Pega o cortado. Três. Levanta. Pô, oh, esse tiro cortado. e bicuda. Nossa, ele é dá pra tarde. Rapaz, eu... Vai mais ou menos assim. Tem feito, trô, E aí, tio, tá brincadeira. Ele joga tudo, né? né? Ele ali. Explode os caras, tipo, Explode os dois Cuidado, pai Calma! vai tá de boa Tá de boa Manda mais, manda mais Beleza, beleza Ó, tem mais, tem mais do o cabine é Nossa, lança fogo Lança fogo? Peraí Garoto, concentre se Quem que tá lançando fogo E dá Hadouken Ah, dá Hadouken, tio Vamos dar uma cortadinha Bem no zóio dele Vamos ver se ele vai mandar mais Cadê a mira? Cadê a mira do negócio, Ó, tá aqui Rapaziada, é tranquilão, tranquilão. Esse aqui, ó, você está de boa aí? Indicador de ameaça. Indicador de ameaça dentro ao redor de Kratos... Indica... Ah! Kratos indicam inimigos fora da tela. Indicadores dobrados a pontos dos inimigos próximos. Uh, indicadores que piscam em vermelho sinalizam um ataque iminente. Indicadores que piscam de... Oh, rapaziada, 50 indicador, rapaziada. como eu vou lembrar a cor o que está que acontecendo. Vou dar uma tá chata... ah! Estou calmo, peraí, peraí, peraí, não, giro rápido Eu giro rápido hum. Beleza, já curti, já curti. beleza Eu vou começar a missão comigo aqui oh, calma, cuidado, cuidado, cuidado Calma, peraí, tem cara atrás peraí. O cara tá atacando agora Vai, igual dois Beleza, eu estou logo atrás aqui Peraí, aí, para... é, retro Dá pra Olha, esse jogo é muito louco. É muito louco. Peraí, estão morando. Ah, que massa. Meu Deus, aqui, ela tá querendo meu Alto! Ah! Peraí, vou comportar os caras. Vou cortar os caras cara do alto! perfeito já já fubado tá misturando amizade não tem as amizades tem cara que joga mão de fogo eu, aqui? eu cara aqui a sua esquerda joga aí não esse cara que rápido é, tipo, o cara do foguinho já foi agora Acabou atrás toma cuidado Calma aí, calma aí É a alto Mano, a gente tem que pegar uns copos oh. novos, hein é ser uns sinistros ah. já, já deitamos altos ah. caras. fizemos altos sucos ah. que as, as ah, ah. Fazer, Tem que lembrar de pegar as paradinhas aqui Ah, peraí Mano, tem que lembrar de pegar as paradinhas aqui Olha aí, ó, ó, ó alto dinheiro, tio. Os caras são é mineradores. E aí, eu ajudei? Oh, Se louco. quiser ajudar, distrai os oh, tem uma Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só age quando for seguro. Pode deixar. Pois é, você acha que ele vai respeitar? <risos> o Baxi é louco, tio. Ele vai de ponta. Cretão, Vai ter que tirar o videogame dele Olha mais ou menos uma semana. Pera aí. Como é que é o negócio? Não sei é disso. Beleza, é. Uh, tem uma passagem de segregas aqui. O já tava aqui, hein? Ó. Oh. Direto da raiz Colhemos um fresquinho é. Enchemos a vida inteira O que que acontece? Uh. Vamos quebrar tio. Continua quebrando tio. Continua quebrando O jogo Aquela ali Podia dar uns dinheiros pra nós hein? Pelo amor de Deus Beleza Tá rolando umas escrituras ali Ó Olha aqui garoto Apareada. Sim Ó ó. O moleque vai dar uma olhada Vai investigar Ele é perito tio. Ezequiel é o seu perito Aprendeu no, ter no terceiro primário Ali ó Da escola Tem um povo de Yotnar adiante Yotnar Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Rapaziada, moleque é bom, em doutorado? Ah! Beleza, rapaziada, estou calminho. O que, que é com. Desce ah! Vamos quebrar aqui, ah! quebrar os negócios? Ah, tudo. Beleza, acho que a gente vai ter que subir ali, mas antes de subir. Vamos ter certeza a gente já pegou tudo até a sobremesa. Se assim a gente podemos comer com a calabresa que sobrou junto na casa da Tereza. Investigando <risos> mais uma vez com o um suco de framboesa. Vamos ficar tudo firmeza. Subindo ali contra a correnteza. <risos> rapaziada. Calmo. <risos> ó, chegamos no topo mais uma vez. Estamos todos subindo a montanha aí, tio. Peraí, peraí, caminho da montanha. Continua em direção à montanha. então estamos indo. Esse aqui ó, o já vai de ponta. Tem uma pedra <risos> diferente aqui, hein, vermelhinha. Tranquilão. Ezequielson? Peraí, peraí, monstrinho, monstrinho, hein? Calma aí, oh. <risos> chega <no> zumbi, hein? Fatality, <risos> é fatal. <fatálita, fatálita, risos> <risos> combo da Fatality, quando você vai dar combo. Da combo, da combo. Mais alguma coisa? Aumente peraí. o intervalo dos tiros, velocidade reduz precisão. Tá bom. Velocidade reduz precisão. Que coisa é essa? Parecia um salteador. Mas a voz era tão estranha. Nem o papai sabe o que é, rapaziada, é um Flumimers, Flumimers é tipo um zumbi com hamster, foi picado por uma cobra chinocas, que o envenenou e transformou nesse tipo de criatura. Ah. Esses inimigos se enfurecem e ficam super agressivos quando você fica congelado, o papai deve se esforçar para desviar das explosões L Giggles. Pax! rapaziada, já vim com o cara nervoso, peraí, peraí, antes de mais nada rola um abacate aqui? Né? Ei, tá com a vida cheia, deixa um aí, Se precisa a gente pega de novo Calma aí, Cris, calma aí, o Cris quer bater, tio Ô, oh, meu Deus do céu, tem um baú Ó, já sobe Cheio de riqueza, hein, ó Ai. que isso, tio, um toque de hell ó. Ataque rúnico leve, uma rápida rajada de energia Que interrompe e afasta todos os inimigos Próximo, Sim. você obteve a joia de ataque rúnico leve de toque de hell. Joias rúnicas permitem personalizar sua arma, habilitando ataques renuxi pesados e leves. Na aba de armas, você pode engastar joias rúnicas na sua arma. Rapazes, vão engastar aí, tio. <risos> <Nossa>. <risos> Beleza, pressione quadrado. Peraí, quadrado, tio. É X, caverninha. Peraí, que tá acontecendo com você de manhã? Ah, até meu. Para selecionar o engaste de ataque único leve. Beleza, aperta X. Peraí, como, como que é o negócio? Ataques únicos. Beleza, vamos apertar aqui: toque de Hell. Ataques únicos. Uh -huh. Beleza, tem que segurar o L1 e o R1, ou seja, os dois primeirinhos aqui. Vamos ficar esperto. A gente vai continuar. Use. Que, que botão é triângulo para aprimorar ataques único Que botão é aquele ali? Tipo, é quadrado, triângulo? Tá, tá um negócio amarelo ali? Eu sei lá! Rapaziada, o é, que, que acontece? A gente pega a experiência ali, ó a Experiência ainda está insuficiente A gente precisa de mil Temos 741 o que está bom de momento Já estamos quase passando para o próximo nível O que, que acontece? Já tá equipado Beleza? Aham uhum. Rapaziada, é, temos essa aba aqui vamos, vamos com calma Conforme o jogo vai mostrando A gente vai configurando E vai passando aos poucos vou, Não vou misturar tudo isso A gente vai aprendendo junto Passo a passo Você já terminou o jogo, seu piloto, hein, tio Você já terminou <risos> Rapaziada, olha aí, tio Tem como equipar até o Zequielson Rapaziada, vamos ficar calminho vamos, vamos por passos Beleza Ó, ó Jogo, tô segurando os botão aqui Que... Como você fez isso? Nossa. Rapaz, esse aqui é o curtinho, hein? Só que gasta, tipo. Tem que carregar. Que dá passar por aqui. Beleza. Uá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Rapazes, já Ainda não. Pre... Tudo bem. Rapaz, essa ponte vai cair, tipo... Aqui, eu sei que é o senhor. É, é, é. socorro! Eu, é Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Calminho, calminho, calminho. Calma, meu Deus. Você sabia que o é, sei que é o senhor. É, <risos> Olha o tanto de amigo. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Hum. Um tanto de amigo novo. Será é que eles estão dormindo? Ah, eles mais estão é coreografia isso. Mas aí, estão tio. parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? O moleque vai relar, tio. Vai fazer o Olha a que ele vai fazer, tio. Estão vivos estão vivos. Dificuldade do inimigo. O inimigo é representada pela cor número perto da barra de saúde. Rapaziada, tem tanta cor e número, rapaz, a gente vai bicudaço, não tem o que fazer. Se tipo, a gente ficar estudando os Loki antes da batalha, a gente apanha. A cor da barra de saúde inimiga vai do verde ao roxo, dependendo do seu poder em comparação a um de Krayos. Olha, peraí, calma aí que volta. A é melhor volta que velocidade. Aí. Volta, aí, tio, volta aí, volta aí, volta aí. Vou dar um em você, volta. Com... Porque... Nossa, eu acabei com fogo. Agora é hora certa. Eu vou te dar um Eu tô dando dar um Peraí Peraí, peraí que o Zock tá chegando. Não, não vai ficar da montanha, hein? Tem Não. Não. Não. está Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Levanta o Loki mostra cara, quem que manda no céus na terra você. No mar? Peraí só, apertei o desvio Ô, oh, meu Deus, tem outro patinho de controle de longe Peraí, peraí, peraí Tem um Loki aqui, tipo, vamos pegar esse aqui Cortada aí, cortada aí, tem dois Cortado lá os caras ali, eu eu você. Cuidado. Calma aí, tá aqui, ó Calma, papai tá lidando Ó Peraí, tá pesado <risos> Caralho, porra, aí, meu Deus? O esse? Já é nível 30 de cara? tem mais, tem mais. Espera aí, tio, podia tá? O cabelo tá juntando aos combos aqui. Esquece dos locks. Olha, é, tá fica esperto. Olha esse lock. Nossa, que é isso, jogo! Tem, um tem um lock aqui embaixo. Os caras estão tá na Luger agora. Todos. Eu vou pegar esse loco de baixo. Nossa, ele já chegou! Ah, Calma! Eu já fui atacando! Peraí, peraí! Peraí, agora a gente pode apanhar mais, não! Você pode apanhar é mais uma ai. Abacate, Cuidado, abacate! De de abacate. Rapaziada, o jogo pegou. O <risos> jogo pegou, hein? Vamos parar com esse jogo. Beleza, o que acontece? Esse foi o último. Foi experiência, tio. assim. Nossa, o caneco. Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Ó, oh, tem mais. Aqui, Quero gente. ver o controle. Peraí, peraí, tem, tem mais negócio aqui, hein? Como, oh, tem mais um? Rapaziada, chama aqui, ó. Plantação secreta de abacate. A gente chama a vida inteira. Tá calminho. Rapaziada, foi pilantra aqui, hein? Os caras meteu altos raduqueiros ali. É os cara... Olha isso aqui, tio. Abacate? Ó, tem altos aqui, Tem mais mais escrito aqui, Ó, ó. Oh. Rapaziada, o creito quebra tudo. Tem que quebrar essas paradas aqui. Ó, vamos botar o Ezequiel só para ler aqui. Que ele é tradutor profissional. Só pra dizer, o cara foi ler ali, ó, ó. Foi ler, sintoma de, de virar caveira. Preguiça. Rapaziada, não, não leia tudo que você vê. Tem uns negócios que limpam o aí. Ó, ó. Leia, tio? Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Beleza, Será vamos, que. Eu... Vamos ver qual é, que é esse mercado? Mercado do Jonatas. Área comercial, encontramos um antigo mercado onde os deuses e gigantes se encontravam e negociavam. Deve ter sido antes da guerra. O que passou por aqui? Ó. Oh. Hum. Peraí, tipo, tem mais? Tem alguma coisa lá em cima! Peraí, tem alguma coisa lá em cima. Peraí, tipo, tá valendo. Já tá valendo? tem Peraí, alguma paradês. coisa quebrando a parede! Peraí, mas já tá valendo! Ah, brother! Parece que é mais forte ou não vejo. É? Ah, pega na frente do mesmo dia. Ó, porém o é imortal, tio. Já caiu, tio? Já, Jéssica? Pega mesmo assim. Fazer menos distância. Pega, então. Levanta ele. Esse não levanta, é pesado. Fazer, gente, vai ter que ah. mexer o cortadinho. Socorro! Aí, Socorro. Deixa o so... Oh, Meu Deus, aí não. Peraí, tio. Que ação é essa? Peraí, peraí. Vamos não pegar a distância aqui. Pega o cortado, tio. Um cortado mesmo. Ó, já acaba com ele. Manda na frente. Franjita. Rapaziada, é, o cortado. O cortado é bom mesmo, ó. Ó, Deus, vamos logo. Agora é vai. Ó, esses caras não sentem nada, tipo, Eles são fortes. que aconteceu? O que aconteceu? Vai, tamo indo, indo. In. Ah, Peraí, tio. Peraí, Peraí, O tio solta o Zequielso. Caralho, tipo. vem pra cá. Peraí, vamos voltar o um abacate aqui só pra garantir a dele Ó, dois abacate aqui, depois ele sobe Aí o cabelo não vai buscar nele Peraí, Ezequiel, saca a frente, saca a frente Ó, Atenção. Acaba com esse loco aqui, amei? É só mais uma machadada Não importa nada ele Peraí, peraí, peraí. Ah, tá, Loca aqui então. Agora Gente, um desate, dois Nossa, tio que isso? Oh. Olha, o caverninha falou ali no cavernal, aí. <risos> Pés perto, já brinca com o cavernal. Aqui, o caverninha, infelizmente, né? quando tá com momento de perigo, ele acaba falando um linguajar um pouco diferenciado. Que é isso? O oh. aqui demais. Oh, meu Deus do céu, pegamos um 31 de experiência aqui, mas é nossa. Ai, ah, eu vou precisar de umas armas diferentes aqui, que os cortados não oh, estão... É assim? cansado. Diário, diário. Vamos ver quem quer esses bichos. Dragoor pesado, pesado mesmo, não consegue aquele. Esses jogos parecem maiores do que os primeiros. Eles carregam armas mais pesadas e perigosos. Isso os deixa mais lentos, mas eles são bem mais fortes que os comuns. Rapaz, é bem mais forte. Os caras são é bem mais pilantra e ataca é, em sigilo. Ele não, não, não faz assim aquele movimento para atacar. Ele simplesmente faz Aí fica mais difícil de desviar, fica mais difícil de prever o seu ataque e fica mais difícil de defender o humano. É isso aqui, é um som. O que é que é com? Puxa.